9999. Yep. Uhum. O que, que temos aqui? Gente velha burro. Saudade desses carinhas aqui. Tá, não tô mais com saudade, pode ficar aí. Ah, acho que assim, a saudade já. A saudade já, já bateu já. Agora não adianta dar suplex, né? Porque se eu chegar perto. Continua andando, né? Piat! Tipo <risos> assim, <risos> eu Tá, cara, o que, que você quer? Você já perdeu a cabeça, já perdeu a plaga, que encheu o saco. Ele quer mostrar que é boladão. Cuidados, sobrecarga de tamite. Então eu vou estar andando e vai que... vir um carrinho de dinamite. Eu juro que ele é diamante. Quem dera sobrecarga de diamante. Uhul! Torria K. Vou embora, não preciso mais trabalhar pro governo. É Tchau Ashley, se vira aí. Tem que ser uma boa, né? Não é ruim não, Você tem machado. Ah! Vamos fazer a La fiesta. É, acho que acabou. Eu não tô ouvindo ir... ainda. em cima. Ali. Eita porra, o cara ah, já não. jogou o bagulho tentando me acertar aqui. Zumbi no jutsu agora, né? Você vê, eu, ainda vou, eu vou matar o Regenerator só na. Olha, essa eu pago pra. Tá, tem um cara jogando granada em mim. Aquele bosta. Por que o povo tem tanta plaga hoje em dia, né? Na minha época. Ah, então. Na minha época o povo era mais. Achei. Uh, errou feio! Mano, você já pode comprar um iate. Pois, que, que isso? Você comprou tanto dinheiro que você já tem tempo de ter muito iate. Deu um PNG aqui que o pessoal colocou. Né? É um JPEG. É um JPEG <risos> é um da época. Não explodiu. Acho que o dinamite não explode assim, né, filho? Eu acho que os desenhos animados explodir. Mano, esse lugar aqui na moral não paga a conta de luz. tem luz aí? <risos> Acabou a energia de novo, velho. Mal dá tempo de respirar e a luz acaba. Tipo, eu vou levantar. Eu vou levantar. Então, desculpa te contar, mas você meio que já tá de pé. Não, não, não, não, não. Fica aí. Fica aí. e Isso explode sozinho. Isso aí. E morreu no gold? Na dinheiro? Eu tô rico. Só digo isso. Você pode comprar uma casa, um iate em um carro. Ah, voltei com a energia. Temos energia, né? Aí você vai ver, o zumbi vai lá e desliga, né? É energia. Ou não. Ah, seu melhor amigo, Ricardo. Onde é que ele tá? Ah, ele veio lá de cima do disjuntor? Não sei onde é que ele tá. Cadê ele? Tem dois. Não, o resto é tudo carinha. Tomei. E assim. Eu posso fazer aquela pedra racista do dia. É melhor não, é melhor não. Mas daria uma boa piada. E fazer os batidores. Eu acho que ele te pega. Ou não. Corre Cotia. Tô percebendo isso. Cadê ele? Ah, nossa. Eu tô cego. Eu tô... Combo! Com a moda dó dele agora. Uma boa, que explosãozinha bosta. Mano, ele não vai levantar. Não vou levantar, não vai mesmo. Ele não morre, desintegra, né? Sou tipo, eu, não... eu sou tipo. Eu sou tipo. Quanto dinheiro você tem auto... Mano, caralho! Mano, com essa arma, sabe o que eu sou? Hum. Esse é o do futuro <risos> Exterminator! Esse, não, é tão é indo do futuro que você não mata os malucos, você desintegra eles, né? Só falta o linho colocar os óculos. Tipo isso. <susurra> tem que puxar de novo? Acho que não Isso é inútil Inútil, Fih, isso aqui acabou de te ajudar Sua merda Ele vai levantar Onde é que é pra mim usar? Aqui Ah, na, pedra aí Desculpa se não tinha visto essa pedra gigante na minha frente One Tem um tesouro ali em cima ou não? Eu tô, eu tô enxergando. Né? Não, não tem. Não, não tem. Desculpa. Desculpa! Não! Os Puta dois gigantes, não! ou oh, Não, não matar um é fácil. Matar um é fácil, o outro fica Matar o outro é que, se... o outro que, o outro que eu no saco. Então vamos lá. Oi, gente Eu sou diva. Olha, nessa parte eu perdi muito FPS. Ih, eu vi nada. só escadas essa escada gigante, você vai lá e pula. Uau! Poxa. Ele nadando. Sai. É que ele pode te pegar, hein? Ele podia me pegar Nossa senhora Essa foi feia os explosivos? Lógico Lame um. NOSSA! E olha que tá. eu apertei o botão! Eu não... eu não voei, eu explodi na parede, velho! Isso! Abre! Meu Deus, sua plaga não abre, não! Toma no olho, então! medo dos olhos! Não, ele não vai parar de me seguir! acho que ele parou! Desistiu, desistiu! Não, ele tá... Eu tô ouvindo barulho. o barulho! Ah, então deixa quieto! O que ele fez? Merda. Eu falei pra você. É então. Só de brinks. Desde mais um, são dois pra deixar Afunda, Funda, funda, funda. Lá é, é é meia. Meia volta. Meu Deus! Puxa imortal! Merda. Que, amor, que bonitinho os dois, né? Um lindo casal. Só aí, eu furei sua mão. Olha, eu prefiro cuidar desse bicho. Né? Não Ai, desisto. Eu vou subir lá, fazer outra coisa, porque eu vou ficar sem osso. Vamos subir. Pula. usar magia ah nossa um segundo Mas é esse o segundo que eu tive problema, ele é muito chato. Ele é muito chato, enche o saco essa porra. Tchau! Um tirolesa embaixo de um poço de lava, né? A porra! Errou! Vamos ficar repetindo esse processo até ele morrer. Whee! Oh, Jesus Christ! É pra mim ficar sentindo de magno mesmo, né? pra você ficar sentindo mesmo. É esse sentido, né? Vai, mata elefante. Cai. Matei. Não, acertei. Acertei os três. Por isso que ele levantou. Eu causei o dano máximo que eu posso causar nas costas dele. eu me fudi. Atire! Atire! Ai Errou! Adeus. Que bagulho, que Perigo que tira. não dá pra usar, né? Não, está tá bloqueado, como assim? Vem, vem, X1. Ela Vai levar na boca nas tetas, acho que é a próxima eu mato. Adeus, aí vem, cai. Vou dar um tiro e subir. Massa, morre! É. <risos> Ele não morre! Vou logo lança essa aqui. É morreu! Crate... Morreu? Yeah! Vou logo lança essa aqui. é Kratos perto do Ninho, né? Né? Tá, deixa eu recarregar tudo porque. Se eu tiver bala para recarregar, né? É, não tem. Que isso? Ficou sentido de sniper, né? É, foi tipo isso. E agora deve ser o final do capítulo. Bala de doce é o que eu mais tenho, esse é bom. Olha quanto. É, mas é que você menos usa. Nossa, deu um sono agora. Degenerator. Já? Não, eu tô zoando. Ah, não, eu falei, pô, ele tá spawnando? Ah, vou fazer essa parte correndo As duas luzes, tá, eu sei como é que é Cara, mas eu gostava de passar essa parte por causa dos insetos, eles, eles travam muito tesouro Sim, mas é um saco Aí ah, você tem dinheiro pra comprar um carro e atimar uma casa? Também Uma luz... Uma luz mesmo, me cegou daqui. Sai daqui! A porra. Que porra? Dessa vez esse filme novo filme da Pixar, vida de inseto. Sai daqui! Não, sem subir, sem putaria na minha frente. O que, que eu disse de putaria na minha frente? E você? Ó oh, putaria. Tá de zoas, né? Que eu limpei tudo isso? Nossa, você viu levantando pra ser o um exorcista, né? Morreu. Vamos pegar... Você tava falando de tesouros? Ah, deixa quieto. Não foi nada não. Não, que você pode combinar esses, né? Sim, aqui ó. Esses eu sei que combina. Opa. Opa, de novo. Aí. Não, esse eu já combinei. Pronto. Vale agora 15 mil por aí. Sai. acho que, acho que assim. Sai. Só Sai. do dinheiro que você ganhou no Resident Evil 4 como Leon, Você já podia se aposentar, né? Foi isso. Onde é que tá a segunda luz? É ali. Nossa senhora! Sai! Deu! Ah! Aquele momento que você tá tendo um encontro com um, um, um inseto. Espera aí. Run your fool. Ah, não adianta, velho, fazer o mais rápido que der isso. Não, ele é chatinho mesmo. Tem um aí. Um? Não, tem dia... um invisível. Não, pô. Não, pera aí, tem um invisível. Se tivesse tipo um, tava bom. <risos> tem, sei lá quantos nessa merda. Olha a luz. Tipo, um solar beam de um Pokémon, né? Tá ah, porra. Essa luz tá forte, hein? Sai. Piranha. Mano, na moral. Vamos explodir todo mundo no fogo! Ou explodir todo mundo assim... Véio. Ai, eu vou morrer! Putz! Vou correr, velho. Sai! Oh, que saco! Que bichinho chato! Sai daqui, ô oh Pokémon! É, eles estão querendo de caverna. Eu vou morrer. Eu vou morrer agora. Nossa, tem mais uma época? Tem tem? tem. tem. Corre. Corre desses Pokémons. Quem é esse Pokémon? Eu não sei. É um bosta. Cara, vira pra trás e mata eles porque é tesouro Que mata, fi. Oh, já tô rico. Que então. Melhor que gastar vida e bala. Sim, pressiona, por favor. Tchau. Mentira. Vai. Abre. Abre. Momento de desespero. Corre. Uh. Puto. Tinha que parar, não tinha desligar o negócio? Não, não tem como. É só corre, mas é porque vai cair da hora, lá. Ah. Essa fase é meio que Mario, Super Mario World, né? Não, é tipo isso. Então vai... Aqui, ó. falei, tem um interruptor aqui. Que okay, aí uma desliga. Ah, é a do meio desliga. Não dava pra fazer essa parte. Parou tudo, né? Agora a gente vai ler o livro dos Gênesis. Você vai ver, aparece mais 35 insetos em cima de você. Aí, acabou. Deixa eu salvar o Ashley. É, Ashley. Ah, chato. Ai ah, Heléa, me salva. Aí você fala, não, sua piranha. Bom, o próximo seria, com certeza, eu contra o Salazar. Mas não vai ser hoje. Espero que tenham gostado, deem like, favorito, se inscrevam no canal, compartilhem se vocês gostaram muito, comentem o que vocês estão achando da série e até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal, falou!